Fala galera, eu vou trofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é o dia oficial de... Oi meu chapa <risos> Não aguento, você like. São Canelas, o santo canonizador, suas perguntas se tornam realidade Esse vídeo aqui é um meio de comunicação celestial Mandou vir a cana. não tem como, vai aparecer dentro da série Quer participar? O link tá aqui na descrição, mandem suas preces aí para São Canelas <risos> E ó, vota aí no mangão, Premier Best Tá bom? Ajuda aí. Se você gosta do canal, tô concorrendo ao melhor canal do 23. link tá aqui fixado. Primeiro comentário também. Clicou, voltou dois segundos. Pra dar uma força suprema para mim, tá bom? Ah, e antes de eu seguir também, dá uma conferida no nosso patrocinador. Que dia que é hoje? Não é só o melhor dia da semana. É o meu dia favorito do mês, sabe por quê? Porque vem com aquela ansiedade boa, aquela sensação... Maravilhosa, que temos para saber a exemplo como vai ser o desfecho do próximo episódio da nossa série favorita. Fala-se, assim, não é uma cidade boa. E o que me deixa com essa sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo, meus amigos, é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos.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 Vale muito a pena, porque a experiência, eu te garanto, é sensacional. Pô, imagine todo mês você receber uma surpresa dessa e sempre diferente. Ah, e claro, tem outros tipos de assinaturas, como a de camisetas ao cubo, que é bem legal também, onde você recebe uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e planos. Se quiser testar o serviço, Use o cupom mangakey que vai te dar incríveis R$25 na primeira compra e o link está aqui na descrição. Preparados então para mais um SBS? Então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, vou começar com a pergunta aqui de um dos membros do canal, que é o Paulo Frandini. Ele perguntou o seguinte, qual o melhor anime com história mais bem escrita dos últimos 20 anos? E qual foi o mangá anime que rompeu barreiras e levou muitos brasileiros a começar a se interessar mais sobre esse tema? Essa pergunta ela é, de, ela é impossível de responder, Paulo. Para qualquer um de vocês, você fala qual é a melhor história dos últimos 20 anos. Você sabe por quê? Porque é muito cíclico a nossa vida. As histórias na minha vida são muito importantes. Eu sou um admirador de histórias, vocês sabem disso, mas é sempre cíclico. Então, a melhor história é o que eu tô lendo atualmente. A do ano passado foi ótima, foi fantástica, mas já passou, já dá aquela baixada um pouco nas informações e começa a sempre vir boas histórias. Eu tenho, assim, algumas histórias são bem marcantes na minha vida, como as histórias... Dos jogos Soulsborne, como Bloodborne, Dark Souls, porque eu acho fantástico o jeito de se contar a história com lore, com crenças, que se torna um, um tipo de história que é infinito. Você não tem uma história linear, cada um dá sua própria interpretação e são sempre interpretações bacanas, e são sempre interpretações, e são sempre interpretações bacanas, então... Eu adoro, já estou quase dois anos, sei lá, lendo tudo quanto é tipo de história sobre Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. Eu sou um craque aí as histórias. Mas obviamente, como eu disse, são ciclos, né? Então a melhor história, sem dúvidas, pode perguntar para você mesmo. É sempre a que você está lendo atualmente. Agora, anime e mangá que rompeu barreiras e levou a surgir novos fãs. Eu costumo falar que são gerações, gerações de fãs que surgem. Primeira grande era de ouro, Cavaleiros do Zodíaco, sem dúvidas nenhuma, Cavaleiros foi o start para tudo, sem Cavaleiros inclusive eu não estaria aqui. Após isso Dragon Ball, bomba, Dragon Ball veio como um meteoro aqui para o Brasil. Na sequência Naruto, sem dúvidas, e se vacilar Naruto eu acho que é o maior formador de novos fãs, de, dessa nova leva de geração. Quem não lembra da corrida Naruto lá na, <risos> na <Pauline. risos> só bicho doido lá né. Corrida Naruto, então Naruto eu acho que é um dos maiores E agora, eu vou ser sincero para vocês Kimetsu no Yaiba é o grande formador de uma nova geração de fãs de animes Até porque pegou a galera muito ali no cerne da pandemia e tudo mais São os quatro grandes formadores, não são, quer dizer que são as maiores obras ou as melhores, nem nada One Piece sofre um pouco, porque One Piece é uma obra muito longa, né? então As pessoas começaram a acompanhar agora, mas dificilmente acaba formando uma nova geração Porque é uma série dos anos 90, convenhamos Basicamente é isso Roger C. Bernardino Você acha que a doença do Roger e do Barba Branca Era por se ceder em uso de Haki? Será que o uso contínuo e intensidade liberada pelo usuário Existe consequências? Não, não é o Haki Eu acho que vai até contra um pouco A temática do Haki do Mon One Piece, Essa coisa da, da força de vontade Da ambição condensada E você tem outros personagens Tão poderosos no uso puro do Haki Que não estão doentes, como o Garp né? Você tem o próprio Shanks então não faz muito sentido, o Roger ele era relativamente novo e o Barba Branca ficou bem mais velho, quase ali com mais de 70 anos até ele ficar doente. E é o tanto quanto fácil você saber qual é a doença até do Barba Branca, né? ele tinha aquelas belas cabeleiras loiras, depois ficou careca tomando os medicamentos. O Roger é um pouquinho diferente, ele já estava ali tossindo sangue, já parecia ser uma doença... É, que destou um pouco da do Barba Branca, então eu acho que não. E o Oda ele faz muito isso para mostrar como o mundo em ser si é perigoso, você tem o York o capitão do Brook, que morreu por uma doença, você tem o Ryuma que morreu por uma doença com 47 anos, você tem a mãe do Zoro que morreu por doença, então é, eu acho que é uma forma bem interessante do Oda mostrar como o mundo em si é mais perigoso do que pensamos, não somente piratas, Yonkos, essas coisas, Existem outros males que podem acometer as pessoas. Não acho que esteja ligado ao Haki pela temática que ele representa, tá bom? E por ter outros personagens tão poderosos que usam o Haki e que estão bem, estão saudáveis, tá? Leo quer saber de quando eu acompanho One Piece quem apresentou a obra pra mim? Eu acompanho One Piece... <risos> eu acompanho desde 97, desde quando saiu, né? Lá, até poeira aqui falando. Obviamente que eu não li não vi o anime. Porque o anime só saiu ali 99 para 2000. O mangá eu só tive acesso posteriormente. Mas o anime, meu primeiro contato, foi logo que saiu ali. 99, 2000. Através de fansubs, fita cassete. Sim. Agora o One Piece eu conheci por revistas. Muito legal né galera, anos 90 você não tinha internet, então como é que você conhecia o que estava que em alta lá no Japão? Através de revistas, comprando na banca, inclusive esses dias eu estava revirando aqui umas pastas de desenho, eu gostava muito de desenhar quando eu era garoto E eu achei essa pasta, eu vou mostrar para vocês um dia, e nela tem cartas, eu trocava cartas com fãs, a gente mandava cartas, fazia desenho, mandava cartas, eu colocava na revista o seu endereço e o seu nome e aí as pessoas faziam esse, esse laço, essa aliança, essa amizade de trocar carta, de conversar sobre a série favorita, eu tenho guardado até hoje essas cartas, é muito nostálgico, é meu tesouro pessoal, vou mostrar pra vocês um dia. Eu conheci One Piece assim, logo quando saiu lá no Japão, já começou a fazer um, um sucesso relativamente alto, e aí começou a trazer, as revistas começaram a trazer essa nova série do Luffy, e eu achei bizarro, eu odiava a arte do Oda no começo, porque a minha referência é o que que era? Cavaleiros, Dragon Ball, Yu, Yu Hakusho... Aquele clássico anime, aquele olho, né? Aí vem o Luffy com aqueles braços o olho redondo... Parecendo realmente uma coisa mais americanizada... Muito parecido inclusive, com os temas que Oda utiliza hoje... Com o Rubber Rose, com essa coisa do começo ali dos anos 20... Aquela animação de borracha, onde não tem articulação... Que vemos com o Nick agora... Então, ele já trouxe isso lá no começo... The One Piece, vê como é pensado né? a criação da arte Inclusive a arte do One Piece, galera Se você não sabe, não é a arte é, Oficial do Oda <risos> Juro pra vocês, ele faz Essa arte pouco ortodoxa Hoje não, hoje a é referência, eu amo a arte De One Piece hoje em dia, mas ele, ele Faz essa arte realmente pra fazer o mundo De One Piece soar dessa coisa maluca Uma das coisas que fez o One Piece ter sucesso É sem dúvidas esse grande Diferencial, mas lá em 97 Eu garoto, como é que eu comprava O mangá na banca? Eu vi a a capa, se eu gostava da capa e achava bonito, eu comprava. Você não tinha reviews, você não tinha canal no YouTube, você não tinha acesso à internet para saber se era bom ou não. Foi assim que eu conheci One Piece. 97, 98, aí 99 para 2000 já tive acesso a uma fita ali traduzida por fansubs. Era bem legal, você mandava uma carta, eles te mandavam uma fita. Foi é legal, né? Foi aí mais ou menos que eu comecei a acompanhar One Piece, tá bom? Falei que ia sair poeira, né? Gabriel Gomes, existe alguma afirmação no mangá que afirma com palavras que Joy Boy é do século perdido ou nós apenas assumimos isso? Gabriel, é, existe essa passagem aqui bem recente do Momonosuke falando sobre Zunisha que cometeu um crime de 800 anos atrás e que era companheiro de Joy Boy. Porém, não dá pra saber se Joy Boy nasceu no século perdido ou se ele é muito mais antigo do que isso. Dá pra falar talvez que seja uma entidade primordial. A gente vai um pouquinho longe né, com Issama até sendo imortal. Mas também nunca foi dito que Issama é imortal. Pode ser, sei lá, uma criança de 12 anos. <risos> Extremamente alta. <risos> Assumimos que é imortal por conta de ser essa entidade que está no topo do governo mundial. Que também nasceu 800 anos atrás. Joy Boy e Issama podem ser mais antigos. Beleza? Mas que Joy Boy estava no século perdido, sim, tem essa afirmação aí do Omorosuke falando sobre Zunisha, companheiro de Joy Boy e que foi condenado a caminhar 800 anos atrás. Shanks Kotoko, <risos> que nome né? Meteu um adjon sem braço agora com o Shanks, né? Luffy representa Hanuman, Bajarang, deus macaco. Hanuman comeu o sol achando ser uma fruta. Luffy comendo a fruta do deus sol. Hanuman é filho de Vayu, deus do vento, que traz ventania quando aparece. Dragon e chuvas trazem ventanias, olha que legal. Então Aramaki pode representar Sashite deus das florestas. E também temos Imu que pode representar Previte, mata deusa da terra. Porque ela é quem comanda o planeta Terra. O que acha dessa teoria? Acha que Oda realmente se inspirou na cultura Hindu para a criação dos quatro deuses de One Piece? Sol, chuva, floresta e terra? Muito legal essa conexão que você fez. E sim, o Oda ele se inspirou bastante na parte do Hindu. Não mais do que qualquer outra mitologia que ele trouxe. Porque o One Piece é uma colcha de retalhos. É isso que o One Piece é. Tem cristianismo, tem mitologia grega, tem mitologia japonesa, tem o hinduísmo, tem o budismo. Tem muita coisa rolando por trás da composição do mundo rico. The One Piece. Isso aqui é muito legal, tá bom? Porque pode sim ser uma representação dos quatro deuses que apareceram lá em Skypiea. E que eu espero que tenha uma expansão do que é isso. Porque se o deus Sol é tão relevante, esses outros três deuses também têm que ser. Dragon, deus da chuva, seria legal. O Aramaki combina bem, como sendo um deus da floresta. E Insama, depois dessa revelação aí do Garcia com nomes de planetas, quase certamente é o representante. Da Terra, até porque foi dito que a água é né, a coisa suprema da natureza da terra, do mundo, então Isama tá muito. Quer dizer, Isbama está né, muito conectado a ser sim, essa divindade ligada à terra. Guilherme Souza, Garp é um dos personagens mais legais de One Piece, um dos meus favoritos. Você acha que ele terá uma batalha épica contra algum pirata importante da atual geração? Sinto que ele baterá as botas. <risos> ele começa dizendo que é o um favorito e já termina falando que vai morrer, né? Garp também é um dos meus favoritos. Todos os personagens mais velhos, assim, eu, eu gosto. Tipo, o Ray o Garp. Eu sempre gostei dessa aura que o Ode, ele constrói para personagens mais velhos. Ele tem um grande respeito por isso. Inclusive, no Japão, é, você tem né, esse respeito pelos mais velhos. Tem, inclusive, pessoas muito famosas. Mangakás, músicos. Que eles têm um segundo emprego. Que eles vão cuidar de idosos nos asilos. É legal isso aí pra caramba, né? A cultura japonesa tem muito disso. De cuidar sempre dos mais velhos. É, o Garp... Pode ter alguma luta com alguém, é, uma figura importante da atual geração? Vou ser sincero pra você. Eu gosto de ver, que nem apareceu no capítulo aí o Garp demonstrando toda a sua força, todo o seu poder. Mas eu acho que a era dele já passou. Mostrar o que, que é a força que lutava contra o Rei Pirata é legal. Agora ele lutar e derrotar contra qualquer pirata dessa era, eu acho que narrativamente não casa muito bem. Porque quem tem que derrotar essa nova era são os próprios novatos. Entendeu? O Garp, ele não tem que intervir. Ele tá ali tentando resgatar o Kobe, talvez consiga, mas ao mesmo tempo eu tô contigo. Eu sempre tive essa bandeira negra na cabeça do Garp. Torço que ele cuide do filho do Luffy, da boa Hancock, pra termos o Tio Piece <risos> e o mundo futurístico, a corrida para ser o rei do espaço. Então eu quero que o Garp continue vivo, mas tem essa bandeira negra. Ele e o Shanks são bem complicados realmente de você falar, não, tenho certeza que eles vão chegar vivos ao final Tá sério. Lana Cardoso, um dos melhores coisas de One um Piece é a zoeira que Oda faz em nome do Bug. Ele ser tudo que não é. <risos> o Bug ele vai ser rei pirata ainda, Lana. Pode anotar aí, o Bug ele vai ser nomeado rei pirata. Ou, pior ainda, ele vai ser nomeado dragão celestial. O nobre do mundo após a queda. dizer vai reformular e ele vai ser o único nobre mundial que vai estar existindo. O Bug ele tem essa aura mítica de estar no lugar certo. E na hora certa. E agora está colocando recompensa pelos Ele Colocou 5 estrelas pelo cubo Eu quero saber de onde o Bug vai tirar todo esse dinheiro para pagar essas recompensas, né? Porque ele estava falido, faliu a sua startup, a Bugs Delivery. Abriu uma nova agora com sócios. Fizeram um investimento ali, mas eu quero ver de onde ele vai tirar todo esse dinheiro. Mas isso é legal da construção do bug. E seria melhor ainda se no final ele chegar e mostrar que ele é tão forte quanto o Shanks, que só estava escondendo o jogo o tempo todo. Vinícius Oliveira, durante o One Piece Film Red, o Luffy e o Shanks, quando desferem os golpes finais, o Luffy no Gear 5, usa um ataque de fogo com o semblante de um leão. Sabemos que o Oda gosta de colocar mensagens subliminares em suas capas, e na última capa tínhamos um Luffy regando um leão. Há uma chance desse golpe ser usado novamente... Bom, Vinícius, lembrando que essa cena final do Luffy Gear 5 foi colocada nos 45 do segundo tempo para pegar o hype que estava acontecendo no mangá. Eu duvido que essa cena já estivesse planejada. Então, se bem que foi um flash ali por o fanservice e que pode até dar spoiler para quem só vê o anime. Essa coisa do Leão não acho que seja de fato canônico. Vamos falar aqui do Tigerman? Quem lembra do Tigerman? Cadê o diabo do Tigerman do Luffy? A quarta transformação da quarta marcha. Tudo para aparecer em um ano, tigre do dragão, várias conexões, nada, não tivemos o um tiger. <risos> e agora tem o um Lion Man. Não sei se combina muito bem com a temática do Deus Sol, mas seria um golpe muito bonito de se ver. Até porque os únicos golpes que saíram um pouquinho agora das temáticas foram os Hawks, né? onde você tem o Red Hawk e o Red Rock, que são nomes de pássaros. E você tem agora o Bajarang, que é o Deus Macaco. Então, já tem o Deus Macaco... Um golpe com o leão também seria bem bonito e bem belo de se ver. Mas eu acho que não tem nenhuma conexão relacionada com a história de capa ou com One Piece e Film Red. Se o Oda colocar, é porque visualmente deve ficar muito bonito e sem chamas aparecendo. Ó, o Danilo Nogueiro, ó. Votei de novo. O conteúdo de anime desse canal é muito bom. Muito obrigado, Danilo. Votou no Mangão? é Best? Vamos, vamos, vamos pra cima. Vou ganhar esses canal tudo grandões. Vamos ver só a força da pior geração. Fica achando que galera de anime é só molecadinha. Não, deixa ele. Estou chegando perto. Então, vota aí, Premier Best. Danilo, muito obrigado pelo seu voto, tá bom? Emerson Leandro, capítulo 1079. Vimos um pouco do poder do Ruivo. Podemos assim dizer que ele é o Roger dessa era. Mesmo não mostrando o real poder de Tite, podemos considerar ele o Rox Dizbeck dessa era? Acabamos de ver o do garpo também, né? Que golpe fantástico, meu Deus do céu. Um golpe galáctico dele, igual um eu chamo vocês de mangaláticos. Foi tudo premeditado, eu chamava de mangalático em homenagem a esse golpe. E quem duvida disso aí, tá, é besteira, eu já tinha pronunciado isso aí. Olha, o Tite é sim Roxas e Beck dessa era, inclusive... Road to Left Tail, se você não viu isso ainda, dá um confere, procura na internet, você acha, na OPEX tem, são quatro capítulos extra com diversas informações legais, rascunhos, e aqui temos no volume 1, informações sobre Rock Dizzy Beck, que ele queria ser rei do mundo, e uma confirmação que o Barba Negra, sim, herdou a sua vontade, e ele tem tudo, porque o Barba Negra... É, não mostrou ainda qual que é o seu verdadeiro poder, sua verdadeira força. Ele tá sempre se esquivando, ele sempre vence as lutas fora da tela. E por ele vencer fora da tela essas lutas, é que ele tem um poder oculto. Então sim, ele é o Zback dessa nova era. O Kobe é o lendário herói dessa nova era. E o Luffy é o rei pirata dessa era. No final, vamos ter uma meio que uma repetição de cena, uma aliança entre o Luffy e o Kobe para lutar... Contra o Barba Negra que carrega a vontade de Rox de Zbeck. E eu acho que vai ser tão poderoso quanto foi esse monstro. Afinal, o Garp com todo esse poder dele aí. O Roger que era um monstro também. Tiveram que se unir para lutar contra um cara. Claro que não sabemos o que aconteceu. Pode ter sido contra toda a tripulação, vários piratas, enfim. Mas eu gosto de acreditar que foi os dois contra um. Que torna realmente o Zbeck o pirata mais poderoso. Da história. E aí, o Barba Negra herdaria também essa grande força, esses tabus de carregar duas frutas, pra ser o pirata mais forte vivo. E é isso, meus amigos, bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu, não fica triste, manda aí que uma hora ela aparece. Ou se quiser, me segue no Instagram, pode mandar mensagem, que eu sempre tento responder a galera por lá, tá bom? Não esquece de votar no Mangão, beleza? É isso, até a próxima, valeu por assistir.